Olá, eu sou a Renata Correia e neste vídeo eu vou te mostrar algumas estratégias de divulgação do seu produto ou do seu serviço, tá? Neste caso, é, eu vou compartilhar com meus colegas voluntários da instituição Amigos do Bem, né? que eles me pediram algumas formas aí que a gente pode divulgar. A gente está concorrendo a um prêmio de melhor instituição do Brasil, então, é, a gente precisa divulgar nosso link, enfim, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, como é que eu fiz, tá? Eu vou mostrar aqui que eu usei o meu Instagram, coloquei o post lá no feed, marquei as pessoas, eu marquei a função colaborador, e também coloquei o link nos stories, tá? Que muita gente não sabe como fazer isso, de que é possível colocar o link lá nos stories, tá? Além disso, eu fiz uma lista de transmissão com 250 pessoas e é, de uma única vez coloquei o post lá, a mensagem, enfim, e a pessoa recebe de forma individual, tá? É diferente de fazer um grupo, tá? Não é grupo, é uma lista de transmissão que eu vou mostrar aqui passo a passo como é que faz, tá? E também coloquei o link no meus status lá do WhatsApp, que também dá para colocar o link, então a pessoa clica e já vai direto lá para a votação é, do, do concurso. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz, tá? Então, primeiramente... A gente vai aqui, deixa eu compartilhar aqui de uma outra cena que fica melhor para vocês. Aqui, ok. Então, primeiramente, a gente vai aprender como colocar o post no feed do Instagram, marcar as pessoas e a função colaborador, que também é novidade, tá? Tem algumas pessoas que também não sabem que dá para você usar colaborador. O que é colaborador? Vamos supor, eu faço uma live e coloco o post eu e a pessoa, tá? Então, eu já fiz lá no Canva tal, né? Então, o que, que eu faço? Eu coloco no meu feed lá do Instagram. Só que quando eu marco a pessoa como colaborador, já vai direto no feed dela lá do Instagram. Olha que bacana! Aí ela só autoriza desculpa, e já vai para o Instagram dela, lá no feed, tá? Quando eu marco a pessoa, vai lá para o direct, aí vai lá na mensagem dela, aí ela vê se ela quer colocar no Stories, se ela quer colocar no feed, enfim, tá? É diferente. E o post no feed do Instagram também vou mostrar aqui passo a passo. Depois disso, eu vou mostrar para vocês como é que coloca o link lá nos Stories. Se eventualmente você já souber esses três passos, já avança aqui no vídeo e vai direto lá no link, tá, dos stories. Então, eu vou colocar aqui, porque tem algumas pessoas que é, me pedem, né, como é que a gente faz isso, enfim, e eu faço dessa forma, tá? Primeiro eu coloco o meu post no feed, para depois eu colocar lá no, no stories. Eu sempre gosto de fazer esse caminho aqui. Então, vamos lá, ó. A gente tem o um post aqui do IBEST, né? Que é onde a gente está concorrendo aqui, a melhor instituição é do ano. Então, se você não votou ainda, vote, porque é diário até o dia 7 de maio de 2023 que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Então, você vai localizar o post no seu WhatsApp. Está lá o post, né? Que alguém já compartilhou com você. Então, primeiramente, localiza o post. Depois, você vai clicar no post para abrir. Eu estou colocando tutoriais aqui, tá? Passo a passo. Clicar nesses três pontinhos aqui, aqui em cima, onde está a flechinha vermelha, tá? E clicar em salvar. É importante você fazer esse caminho, porque ele tem que estar tá salvo lá na sua galeria. Tá? Então, galeria, ok, lá em imagens, tá? Nos recentes você vai ver o post que você salvou agora. Então, ele ficou salvo lá. Tudo que você vai fazer no Instagram, nos Stories, no WhatsApp, lá no status do WhatsApp, tudo eu faço esse caminho de salvar primeiro na galeria, tá? Porque senão é, fica mais complicado para você colocar lá e divulgar o seu post. Bom, feito isso, voltar para o WhatsApp e copiar o link. Ah, então você tem o link lá da votação, você vai copiar. Como é que você copia? Você segura em cima do link, tá, e vai aparecer lá "copiar". Bom, aí você vai abrir o seu Instagram, tá? Então no caso lá você abre o seu Instagram e clica nesse ícone aqui maisinho que está aqui embaixo, aqui onde eu estou colocando a seta vermelha. Aí você vai na galeria, né? Lembra que você salvou? Então, selecionar o post que ficou salvo lá na sua galeria. Aí você vê qual é o post. E pronto, subiu aqui para o Instagram, tá? Aí você tem algumas opções. Você Ou você já faz uma descrição aqui na legenda e clica aqui nesse sinal aqui em cima de verificação. Ou você primeiro marca algumas pessoas, tá? Neste caso, eu marquei algumas pessoas, tá? É, que é como que você marca? Você vai colocar o arroba ó, você vai clicar no post, e na lupa você vai colocar o arroba e o nome da pessoa. Assim que você clica no post, vai aparecer algumas opções aqui de nomes, enfim, tá? Você, na lupinha, você coloca o arroba, já vai, você já vai ter toda a sua lista que tem lá no, no seu Instagram, tá? Que você já é inscrito, enfim. E aí você marca, tá? Aí o que, que vai acontecer? Este post vai lá no direct dela, lá em mensagens. A opção colaborador, o post vai da forma que está aqui direto no feed da pessoa. Então é melhor ainda. Só que aí a pessoa tem que aceitar, tá? Então, ó, convide um colaborador, a pessoa precisa aceitar e o post vai direto para o feed dela. Então, isso é formidável, porque a pessoa, às vezes, não, não quer fazer, enfim, já está pronto aqui o post, né? Já facilita muito, principalmente quando eu faço as minhas lives, né? Que eu faço um post, eu e o convidado, então já vai direto lá no, no feed dele. Bom, enfim, aí depois você vai fazer sua descrição, escrever a mensagem e clicar neste ícone de verificação aqui em cima, tá? Então, aí você escreve o que você achar melhor. É, não dá para colocar link aqui. Então, o que, que eu faço? Eu coloco lá o link nos stories e na minha bio. Né? Então, na bio, eu também tenho um mini site lá e é onde eu compartilho tudo. tá? Se você quiser saber como faz esse mini site, vai lá no meu Instagram. Tem um post que são tutoriais escrito card, que é C-A-R-R-D que é um mini site bem facinho, tal, para você colocar lá na, na sua bio do Instagram. Dá uma olhadinha lá no meu como é que eu faço, qualquer coisa você me chama aqui que eu também te explico como que é feito. Mas tem todo o tutorial lá também no meu Instagram, como é que faz isso. Bom, aí pronto, o post foi lá no feed do seu Instagram, está aqui, ó, o post lá do, dos Amigos do Bem, lá do, da votação. E pronto! Tá? Então, a primeira etapa, que é colocar o post lá no feed, tá? Feita. Agora, a gente vai publicar no Stories, tá? Então, você vai publicar no Story do Instagram e vai colocar o link lá. Então, como é que é feito isso? Você vai lá no seu feed, tá? Onde você fez o post. Eu faço dessa forma, tá? Porque eu gosto de colocar também no feed. Tem pessoas que colocam direto lá no Stories. Só que ele... Né, permanece somente 24 horas. Então, por isso que eu deixo no feed aqui, porque fica registrado. Então, você vai lá no seu feed, clica no post e clica nos três pontinhos. Aí, você vai clicar neste ícone para postar nos stories. Esse aviãozinho aqui, você vai clicar aqui, onde está a flecha vermelha. E pronto, aí você vai clicar em adicionar ao seu stories. Tá? Então, adicionar ao Stories e clicar na carinha para colocar o link. Então, aqui que está o segredo. Você vai clicar aqui nesta carinha, aqui lá no seu Stories, tá? Para colocar o link. Olha aqui, ó, gente. Link, né? Então, é muito simples. E facilita muito para você divulgar o seu produto, seu serviço. Nesse caso, a gente está divulgando o link aqui da votação para os amigos do bem, que eu estou ensinando aqui passo a passo, tá? Então, você vai clicar neste ícone do link e pronto, ó, aí você vai colocar o URL aqui. Você vai colar o link aqui, clicar na linha e colar. Se eventualmente você não clicou antes, ó, caso não apareça o link, ir novamente lá no WhatsApp e copiar o link e depois fazer este passo, tá? Então, por quê? Porque, é... lembra que lá no início a gente já falou para clicar no link, né? Mas às vezes você fez tanto aqui passo a passo que às vezes pode sumir, isso já aconteceu comigo, tá? Então... Né? eu permaneço aqui nessa tela do Instagram, não saio, vou lá no meu é, celular, tem o botãozinho lá embaixo que é voltar, eu volto, vou lá no WhatsApp, copio e colo aqui, tá? Mas não sai aqui do Instagram, porque aí você já fez todo esse passo a passo. Se eventualmente você sair, ok, né? você copia o link e depois volta para cá de novo. E pronto, ó, o link vai para a tela aqui dos Stories, tá? Ajustar onde você deseja, aí você movimenta ele aqui onde você quer. E clique em cima, tá? Clique em cima para movimentar, como eu falei para vocês. E onde está aqui esse ícone do texto, você pode escrever o que você deseja. Então, olha é o que eu coloquei. Nos ajude a votar neste link. Então, escrever a chamada, você pode colorir, né? Tem esse botãozinho aqui em cima, você pode colorir, enfim, né? Ó, eu coloquei de amarelo. E pronto. Aí você clica neste ícone aqui embaixo, aqui onde está a seta vermelha, né? E acabou-se, tá? Aí você clica em Stories e compartilha, onde eu coloquei aqui, Stories, compartilha. Clicar em concluir aqui embaixo e também tem a opção destaques, eu normalmente coloco aqui em destaques porque vai permanecer também, tá? Então, ó, aqui eu vou, de, eu vou dar um exemplo, eu tenho aqui o ícone social, que é tudo que eu faço, né, dos amigos do bem, então eu coloco aqui no social, aí já vai para cá também e fica permanente lá. Porque nos stories, como eu falei para vocês, ele é, não fica o tempo todo, fica só 24 horas e depois a mensagem né, vai desaparecer. Então, por isso que eu sempre coloco a mensagem, né se eventualmente eu quero deixar né, que as pessoas fiquem vendo por mais tempo lá no feed e aqui nos destaques. Essas capinhas eu faço tudo no Canva, tá gente? Então, uma outra dica, lá tem templates prontos, enfim, você só personaliza. Todas essas capinhas que eu faço no Instagram, no meu canal do YouTube, enfim, tudo lá no Canva, porque facilita demais. <risos> e aqui clicar na sua foto e conferir o link, tá? Daí você vai lá no Instagram, clica lá na foto, que é onde vai ficar né? O, a chamada, e aí você clica no link para ver se está tudo certo, eu sempre confiro tudo, tá? E pronto, acabou-se. Então é isso, lá no Instagram, ok? É uma forma de você divulgar seu produto, seu serviço, e neste caso a gente está divulgando aqui a chamada para as pessoas votarem é, no prêmio né, da instituição Amigos do Bem. Inclusive, hoje eu já vi, lá a gente está em primeiro lugar, gente, vamos permanecer em primeiro lugar. A gente estava em sétimo, depois fomos para quarto, né, rapidamente, quando a nossa presidente Alcione fez a chamada aqui para a gente ajudar. E agora já estamos em primeiro, então todo mundo está se movimentando aí, a votação é diária, né, a mesma pessoa pode votar é, todos os dias. Todas as instituições estão fazendo isso também, então é, vamos lá para que a gente consiga ganhar esse prêmio. Não é pelo prêmio, tá gente? Mas sim pelo nosso posicionamento no mercado, né? Por quê? Porque os doadores, eles é, verificam a nossa presença digital, enfim, então para a captação de recursos é muito importante e para a vi visibilidade também da nossa marca perante as pessoas, tá? Então... Por favor, nos ajude. O Amigos do Bem tem 30 anos, vai fazer agora em maio 30 anos né? Uma instituição social que ajuda a transformar vidas no sertão nordestino. Dá uma olhadinha lá no site. Aqui na minha bio também tem é, o site dos Amigos do Bem, se você eventualmente quiser doar, por favor, doa, fazer qualquer doação, seja em recursos, né, em espécie, seja em qualquer tipo de é, ação aí que você deseje, tá? é, tem aqui todas as informações no site.